Fala gente, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo. Diego Rodrigues, seu corretor de imóveis do Rio Grande do Sul. Quem sabe do Brasil, né gente? Olha que linda essa casa aqui. Tô aqui no condomínio Condado de Capão. Capão da Canoa, né gente? Junto a Havan, ao estoque aqui. Um condomínio de moradores. Muita vida nesse condomínio. Olha só, só dá uma olhada aqui. Pessoal aí, olha quantos carros tem aqui. né? E é um horário aqui, eu tô filmando a casa hoje. Uh, horário mais ou menos 13 e pouco da tarde. E essa casa tem 245 metros quadrados, mobiliada, decorada, três suítes. Ela tá, ela tá custando, tá num valor, gente, que é um valor de uma casa nova, mas você vai se apaixonar por essa casa, não é uma casa tão nova. Ela tá R$ reais. estuda parcelamento e imóvel de um menor valor. Vamos conhecer ela, então? Ó, aqui na frente a gente já tem uma, um diferencial aqui, gente, umas dormentes aqui, umas pedrinhas brancas paisagismo em toda a volta da casa olha que linda essa casa aqui gente ó sensacional essa fachada aqui aqui a gente tem uma pérgola já para os carros ó olha que bacana aqui então eu quero te mostrar detalhe por detalhe é Um varandinha sentar sentado macho marrão aqui né com a sua esposa olha só o casal aqui ó se imaginando né então seja muito bem-vindo muito bem-vinda meu querido e minha querida a essa bela residência que é a sua residência aqui em Capão da Canoa na praia do Rio Grande do Sul gente olha que living mais lindo maravilhoso aqui a sala de estar sala de jogos espaço gourmet com churrasqueira aqui a gente tem a sala de jantar outro espaço gourmet dá para fazer uma festa aqui gente olha que legal isso aqui eu vou te mostrar detalhe por detalhe vou começar por aqui vem cá ó Aqui a gente tem uma porta, janela grande, toda de PVC, tá, gente? Papel de parede em todas as paredes aqui, quase, da casa. Aqui a gente tem, então, espaço gourmet, a torre quente, forno micro, geladeira. Olha que legal, gente, isso aqui. Uma ilha de granito aqui. Gente, essa casa é maravilhosa, é sensacional essa casa e o preço dela. Então, a gente, tá ótimo pelo que a casa oferece. Eu vou te mostrar armários aqui, coifa, uma torneira de cantor casual, olha que linda essa torneira gente olha só aperta aqui hein? e sai cantando né <risos> que, música que vocês querem que eu cante Eles não comentaram né então comenta aí uh, olha só aqui um fogão cooktop nós já temos um exaustor aqui uma churrasqueira com uma paeja aqui gente ó com grelha que sobe e desce automático espetos automatizados aqui gente olha que lindo isso aqui cara uma churrasqueira dessa é o sonho de consumo do gaúcho né Olha que linda gente ó piso porcelanato Carrara gente olha que lindo esse piso toda rebaixada em gesso eu já vou te mostrar aqui atrás eu acabei voltando aqui deixa eu te mostrar Olha só tudo fechado com vidro aqui uma sala de leitura vamos dizer assim uma sala de estudo aqui de estudo lá da churrasqueira aí você fica estudando se a carne tá no ponto ou não né <risos> Ai meu Deus do céu não olha só aqui tem uma área de, de vamos botar assim um espaço para jantar aqui né além da mesa de jantar aqui atrás uh, aqui gente todo fechadinho tem outra porta de pvc lá o pátio gente é todo ele de pedra e cachambu não precisa estar se preocupando com grama eu já vou lá te mostrar é maravilhoso então aqui seria então a mesa de jantar atrás um espelhão gente ó com aquele br aquele bronze né aqui olha que legal esse lustre gente bacana né uma mesa aqui para seis Aqui nós temos mais quatro banquetas, espaço para colocar vinho lá. Aliás, tem uma parte aqui que eu vou te mostrar, onde tem uns vinhos aqui maravilhosos. Olha só, vamos voltar aqui. O Living Star da casa, tele, painel de televisor, aqui com um filete de madeira atrás, gente, né? Com um ripadinho aqui, maravilhoso. Papel de parede em toda a casa, gente. A casa é sensacional essa casa aqui. Olha que legal isso aqui, gente, ó. Bacana, né? Ó, vem cá que eu quero te mostrar. Aqui a gente tem uma cristaleira para você colocar as suas taças de cristais. maravilhosas, gente, ó. Aqui. Aqui, na, aqui mais no fundinho, uma adega. Olha os vinhos aí, gente, ó. Fica um assim mesmo, né? Maravilhoso. Aqui um vinho em português. Mateus deu Original Rosé. Português de Portugal, tá? <risos> ó, embaixo da escada aqui tem umas pedrinhas brancas, gente, ó. Essas pedrinhas brancas são importadas aqui da da, da revenda do seu Zé aqui da Paraguaçu, importada <risos> de Capão da Canoa, né? Tô brincando, tá gente, vamos lá. Olha só, aqui uma mesa de bilhar maravilhosa, segundo uma uma fã do canal diz que essa mesa é igualzinha uma que o Douglas Costa comprou, igualzinha, tá gente? Não sei que não tem nada a ver, né, mas o cara tem gosto bom, só compra coisa fina, então essa mesa aqui com certeza não é muito barata não. E é uma mesa maravilhosa de pedra, tá, gente? Isso aqui é pedra, ó. Então, ó, não empena, tá bom? Uh, olha só, que painel maravilhoso, gente, ó. Uma cervejeira, uma... uma pra, pra gente colocar aqui, gente, olha só. As suas cervejas, os seus vinhos geladinhos aqui também, ó. Olha só, um freezer e uma cervejeira. Aliás, nós temos até uma chopeira aqui. Olha que maravilhosa. Chopeira, o motor dela fica ali na rua, lá na parte de trás, Deixa eu abrir aqui para você ver, pra você ter uma ideia aqui, ó. Olha só, ó, tem máquina aqui, fica ali na rua, não dá barulho. Olha o que a gente tem aqui, gente, ó, de espaço para você colocar as suas bebidas. Ó, mais umas taças, ar-condicionado. Uh, aqui a gente tem mais um espaço gourmet. Tem até uma academia na casa de 240 metros, sabia? Mas deixa eu, antes de ir lá, eu quero te mostrar, olha que legal esse painel aqui, gente. Meu cara, isso aqui é laca. Esse quadro aqui é egípcio, hein? Ó, isso aqui, gente. Laca, vaso, lindo, maravilhoso. Olha os detalhes. Gente, não dá vontade de ir embora dessa casa. <risos> Talvez o vídeo fique um pouco longo, mas vale a pena aquela detalhe, meu cara. Que casa maravilhosa. Olha o lavabo dessa casa. Caraca, olha aqui, gente. A cuba esculpida do lavabo. Linda. Linda. Em preto via lá que olha essa torneira, gente. fazer desligada a água. Né? Olha que linda! Olha, nem dá vontade de fazer coisa ruim aqui. <risos> ai ai, estou brincando. Tem que brincar, né? Olha só, de dois quadros aqui. Os tacos da sinuca estão aqui. Vem cá, olha só. Mais um espaço gourmet. Duas churrasqueiras. Você, meu amigo, que sonha fazer dois churrascos ao mesmo tempo tá aqui a tua casa olha que canto mais maravilhoso gente todo de granito olha que lindo isso aqui gente olha essa churrasqueira aqui espeto então uh, giratório automático aqui gente ó mais uma grelha também aqui elétrica mais uma chapa fogão a lenha até as panelas da vó já tá aí ó só trazer a lenha meu caro ó, ó todo de ferro maravilhoso bastante espaço aqui, gente, gavetas, armários, outra torneira estilo cantor casual, douradinha também, gente, você é uma estrela, né, então você tem que brilhar douradinho. E aqui eu tô apelidando esse cantinho aqui de espaço da leitura, vamos dizer assim, né, ou sei lá, um espaço do churrasco, não sei, lindo aqui também, todo fechadinho, com pérgola aqui, vidro, né, aqui a gente tem acesso ao pátio, aqui atrás fica, então, ah, o motor da nossa cervejeira aqui nos fundo da casa olha só toda ela de pedra é caxambu gente isso aqui não esquenta por mais quente que esteja o sol você pode andar de, a, de pé descalço aqui né eu ia dizer de a pé claro de carro não dá para entrar aqui <risos> ó aqui tem uma hidro ali tem as escadinhas ó mesa aqui tudo fechadinho aqui os fundos da casa olha que linda gente ó vamos dar uma volta aqui mais uma mesa aqui com vidro gente ó quem quiser fazer aquele churrasco à noite aqui, senta aqui com a galera, ó. Tem arandelas, que são essas luzes aqui, que projetam um desenho maravilhoso em todo o muro aqui da casa. Olha só os detalhes, as madeira tratada, ripada. Aqui fica o gás da casa, essa casinha. Aqui acesso à outra mesa do primeiro espaço gourmet que a gente viu, lembra? Aqui a área de serviço, e eu vou te mostrar. Olha que o cuidado, olha o capricho, gente. Uma fechadura externa, olha. Até com um detalhezinho de pedrinha aqui. Vem cá. Vou te mostrar. Sabia que uma casa de 245 metros, mobiliada, decorada, com três suítes, com duas churrasqueiras, com esse living maravilhoso, possui uma academia também. Olha que lindo isso aqui, gente! Exatamente isso! Olha só! Uma esteira, uma bicicleta, um pula-pula aqui. E olha só, gente, ó, os alteres aqui, para você fazer aquela malhação gostosa, ó. Olha só. Oi, é de verdade, ó. <risos> Ele pesa para baixo. Ó, aqui a área de serviço, gente, ó. Bem espaçosa também. máquina de lavada e então, tal junker d'água quente. Essa aqui é a parte, então, de baixo da casa, tá, gente? 245 metros de casa, tem tudo que você precisa. Então, agora eu quero te mostrar a sua suíte os seus dormitórios né a sua casa na parte de cima vamos lá então subindo olha até que papel de parede olha cara essa casa não tem nenhum cantinho que foi poupado olha aqui gente deixa eu te mostrar isso aqui não precisava ter ó isso aqui gente é um rodapé de granito não precisava mas ele colocou na escada lindo né olha a parte aqui de cima nem sei para onde que eu vou é um parador aqui lindo. Papel de parede em toda a volta da casa aqui. Olha que lindo isso aqui. Aqui mais os vasinhos. Deixa eu te mostrar essa suíte aqui primeiro, ó. Seja bem-vindo à sua suíte, então. Maravilhosa. Linda, esplêndida. E muito cheirosa, gente. Tá muito cheirosa isso aqui. Olha os guarda-roupa. Deixa eu te mostrar aqui, gente, ó. Papel de parede. NDF, duas portas, televisor, espelho com LED para brilhar, olha para você ficar brilhando aqui, gente. Olha, espelho aqui e espelho aqui também, ó. Lindo, né? Para onde eu olho, cara? Para onde eu olho, eu vejo coisas bonitas. <risos> Não sou eu, né, gente? É a casa. Olha que suíte linda, gente. Papel de parede, split. Olha aqui o banheiro. Vem cá, deixa eu te mostrar olha com ele mais lindo todo também porcelanato Carrara lindo né porcelanato polido é lindo demais nossa o corrimão douradinho gente olha esse lustre ali estilo covid morrendo tipo assim né tem aquele lustre estilo covid e esse aqui é o estilo covid que está morrendo ó graças a Deus né então a gente passou né dessa a gente passou glória a Deus olha só a segunda suíte Bem-vindo à sua segunda suíte Olha que lindo isso aqui, parece uma capa de revista minha gente minha Olha que lindo Olha essa cabeceira Guarda-roupa, duas portas Cara Que casa mais Linda essa casa aqui Duas portas Olha o lustre aqui em cima, gente Lindo, né? Televisor, duas portas uh, Televisor aqui, né gente? Painel teve aqui pronto olha o banheiro aqui gente ó também a cuba toda esculpida aqui linda essa casa hein maravilhosa e agora sim vamos para sua suíte licença que eu quero mostrar a sua suíte então seja bem-vindo à sua suíte seja bem-vindo também você meu amigo a sua suíte de você vai dar de presente para sua esposa Olha que linda Olha essa cabeceira, gente Esse lustre maravilhoso Aqui o guarda-roupa tem três portas Gigante Ar-condicionado split Isso aqui, gente, ó Ela fecha aqui, ó Olha que linda E aqui a gente tá abrindo Um banheiro de hidromassagem Já vou te mostrar eu só passar a mão aqui para você Essa cabeceira aqui tá pedindo um carinho, né, gente? Vamos fazer um carinho, né? Olha que lindo isso aqui, meu cara Olha aqui, arzinho condicionado Ligado Você deitado aqui curtindo Um Diego Flix no YouTube <risos> né? Curtindo uma Netflix Um filme, né? Olha que lindo, meu cara Aqui a gente tem a cuba Banheira de hidromassagem Aqui tudo, tudo com o mesmo porcelanato Carrara, aquele rajado polido Lindo, maravilhoso! Aqui, uma banheira do casal. Olha que linda! Aqui nós temos dois espelhos. No reflexo, temos eu, né? Aparecendo aqui, né, gente? Aqui, um box. Até o box, gente. Ó, detalhezinho dourado. Até o chuveiro. Olha lá que louco! Gente, que casa maravilhosa, gente. E se eu te falar que você pode comprar essa casa. Não tendo todo o valor que o proprietário estuda um parcelamento direto com ele. Isso é demais, cara. Isso é demais. Isso é pra você pegar o telefone e ligar agora e vir conhecer essa casa. Gente, muito obrigado Assistiu assistir o vídeo até aqui. Ficou um pouco longo, mas muito obrigado. Deus abençoe e te dê saúde, paz prosperidade. Até o próximo vídeo, gente. E tchau, gente. Até mais, hein? Um abração. Tchau.